dessa atitude indecorosa, dessa guerra fria que desvia a alma do artista, envia da desvirtuosidade e desprimor a sua obra, porque às vezes quem ouve também cobra alguma coisa que valorize a sua atenção, ou não é um bom ouvir. Procura razão ou algum sentido em tudo quanto houve, algo que o faça viajar, one love. Mas eu quero rimar sem liberdade, sem traves aprender cada dia a crescer, mais e mais eu sou apodítico, original e nada mais.